seguindo, então, classificação de um sistema linear. Então, a gente acabou de ver esse sistema, ah, como que resolvemos, quais são as características do sistema linear e como resolvemos ele, de uma forma mais simplificada. E como vimos graficamente também, ele pode apresentar, pode acontecer três situações num sistema linear. O sistema ele pode ser ah, possível, que tem uma abreviação que a gente vai utilizar, ele vai ser possível e determinado e nesse caso é quando nós temos uma única solução para esse sistema, então é um sistema possível e determinado e existe um único conjunto sequência de números ali que satisfaz esse conjunto de equações a próxima situação que eu posso ter também um sistema possível esse aqui é das retas o sistema possível e determinado, então quando eu ploto as retas por exemplo temos um elas são retas concorrentes e vão ter um único ponto em comum, então uma única solução Esse segundo a letra B, sistema possível e indeterminado É aquele que uh, são, as duas equações propostas são retas coincidentes Ou equações e retas que estão uma em cima da outra Ou seja, toda a solução de um também é a solução de do, da outra equação Então possui infinitas soluções nós dizemos que esse sistema ele é possível porque tem solução, mas ele é indeterminado porque tem infinitas soluções. Tá? E a terceira solução, a terceira situação, tá? aqui é do A, B e do C, é quando o sistema é impossível, é quando as retas são, essas aqui não são bem paralelas, né? mas enfim, quando as duas retas originadas do sistema são paralelas, duas ou três Retas, né? Elas nunca vão ter pontos em comum. Então nesse caso eu não vou ter solução nenhuma para o sistema. Nós dizemos que o sistema é impossível. Então vamos a alguns exemplos aqui práticos agora. Tá? Então vamos a, então, a seguinte situação. Em uma loja de tintas, uma máquina, de mistura, uh, máquina mistura tinta látex e corante conforme a cor escolhida pelo consumidor. O preço de uma lata de tinta é calculada de acordo com as quantidades de cada uma das substâncias. E Quanto mais corante, mais se paga na verdade. Né? Então vamos calcular a quantidade de litros de látex e de corante para que a máquina preenchendo latas de 20 litros obtenha. A primeira situação, latas que custem 100 reais se o preço do litro do látex for 4 reais e o litro de corante for 8. Então veja o seguinte, eu vou ter que chegar numa proporção de maneira que ah, tantos litros de látex vezes 4 mais tantos litros de corante vezes 8 deve resultar 100 reais. Aqui na sequência eu tenho já prontinho, tá? Ou seja, ah, lembrando o seguinte, a lata. Tem 20 litros, então somando, vamos chamar aqui uh, o látex uh, e corante, então o látex é x e o corante é y, tá? Então o látex, a quantidade de litros de látex mais o corante tem que dar 20 litros e multiplicando então a quantidade de látex vezes 4, que é o preço, mais 8 vezes o preço do corante tem que dar até 100 reais, montamos um sistema de equações, tá? E aí com base nisso... Nós conseguimos, che... vamos ver se a gente consegue chegar numa conclusão, se existe uma quantidade única para dar 100 reais Resolvendo esse sistema, por... pode ser por. Eu posso multiplicar a primeira equação tanto por menos 4, toda ela, ou por menos 8. Vai dar o mesmo valor, vamos chegar nos mesmos 15 e 5. Então, veja que se fizermos graficamente isso, então, 15 litros de látex mais 5 litros de corantes, vai dar exatamente 100 reais e vai fechar os 20 litros da lata graficamente vejo que elas são retas concorrentes, tem um único ponto P em comum então esse aqui é um sistema possível e determinado beleza? segunda situação é o mesmo, mesmo caso, a gente vai variar eu quero latas que custem 80 reais se o preço do litro do látex for 4 e o litro do corante for 4 também tá? seguinte situação então montando um sistema eu tenho a mesma coisa o x mais y tem que dar 20 porque a lata tem 20 litros ainda agora 4x mais 4y tem que dar 80 a equação então, é em ambos os membros o quádruplo da primeira equação olha o seguinte veja se eu multiplicar eu vou tentar resolver esse sistema tá? Eu vou multiplicar por menos 4, multiplicando por menos 4 vai ficar, são menos 4x menos 4y igual a menos 4 vezes 20 menos 80. Se eu for tentar resolver essa equação, olha o que acontece, 4x menos -4y, 4y, 4y menos 4y, tudo está se anulando, 80 menos 80, eu anulei tudo. Tá, eu não consegui resolver essa equação, obter uma, uma, uma solução Mas, por outro lado, toda a solução da primeira também é a solução da segunda Por exemplo, 1 mais 19, 1 mais 19 dá 20 Agora, se eu substituir aqui 4 vezes 1, 4 mais 4 vezes 19 vai dar 80 2 mais 18 dá 20 2 vezes 4 dá 8, 18 vezes 4 dá 36, 72, né? Então, que vai dar também o mesmo valor, ou seja, esse aqui é um, ca... um sistema possível e indeterminado. Ele possui solução. Eu possui tem pares ordenados que satisfaz a primeira e a segunda também. Mas são impossíveis, não tem um único par. Graficamente são retas paralelas, tá? desculpa, são retas coincidentes nesse caso. Eu vou ter soluções genéricas nesse caso, tá? Eu vou conseguir soluções do tipo... Por exemplo, 20 menos K e K. Se eu substituir esse K por qualquer valor real, eu vou, ter, vou ficar consigo construir cada uma das infinitas soluções, ou cada uma das possíveis soluções. Nesse caso, eu não vou ter infinitas soluções, porque K tem que variar só no máximo entre 0 e 20, né? Porque eu posso ter no máximo 20 litros de X e 0 de Y, ou 20 litros de Y e 0. Então, nesse caso, eu não tenho infinitas, mas tenho várias soluções e aí o terceiro caso aqui graficamente né retas coincidentes e o terceiro exemplo eu quero latas que custem 120 reais se o preço do litro do látex for 8 e o litro do corante também for 8 bom vamos lá então tem que x mais y tem que ser igual a 20 e 8x 8y aqui tá errado 8x mais 8y tem que ser igual a 120 Bom, tentando resolver esse sistema Mais uma vez Veja que se eu tentar usar o método, método da adição Eu vou multiplicar ali em cima por menos 8 tá? Vai ficar então menos 8x menos 8y Igual a menos 160 Olha só que vai anular aqui Vai dar 0x mais 0y Igual a menos 40 Olha que, que, que inconsistência isso Vai dar 0 é igual a menos 40 Tá? Isso aqui não é, não pode acontecer No caso anterior eu vou obter uma igualdade verdadeira 0 igual a 0 Isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso essa igualdade Então, ou seja, não existe no valores x e y Que satisfaçam simultaneamente as duas equações Se a gente for plotar de novo esses gráficos Eu vou ter aí sim essa situação de retas paralelas A solução é vazio tá? e esse é um sistema impossível Então, agora vamos chegar em sistemas lineares homogêneos. Lembra que eu falei sobre equações homogêneas? Então, um sistema homogêneo é todo um sistema uh, que possui equações ou formado somente por equações homogêneas, ou seja, que o termo independente é nulo. Uh, então, todo sistema homogêneo, aquilo que eu comentei, vai admitir a solução de ênupla 0, ou seja, a, a equação que for composta apenas por zero vai ser sempre solução do sistema. A gente costuma chamar isso de solução trivial, ou solução nula, ou imprópria, porque na verdade não interessa, né? não vai resolver muito assim, eu... me interessa, eu tenho a solução trivial, mas importa qual outra eventual solução que eu posso ter além da trivial. Tá, vejam alguns exemplos de sistemas homogêneos, ó, somente equações cujo termo independente aqui é zero, é nulo. Então, por isso, sistemas de equações lineares homogêneos. E, e aí a gente vai para uma outra noção bem importante, que é o que permite uh, nós solucionarmos, é uma forma de a gente solucionar sistemas de ordem superior, ou seja, aqui eu tenho de três equações e três incógnitas porém, e, e que já é bem aplicável um sistema escalonado, o escalonamento de um sistema, a gente viu isso em matrizes, né, escalonamento de matrizes, que a gente vai poder aplicar em sistemas, é uma aplicação do escalonamento é para a resolução de sistemas de equações uh, veja que eu Toda matriz possui uma. Toda matriz não, todo sistema de equações lineares possui uma matriz equivalente. Tá? Eu posso escrever isso aqui na forma matricial. Veja o seguinte, ó, como eles estão. É importante eles estarem alinhados, né, então eu tenho a matriz equivalente desse sistema é 2, 0, 0, menos 1, 2 e 0, 1 menos 1, um, 1 um, e aqui 2. 3 e 5 tá? é uma matriz e ela pode ser e ela está na forma escalonada porque veja o seguinte: eu tenho o primeiro termo aqui não nulo e embaixo dele estão todos anulados. Eu parto para a linha seguinte: o outro termo não nulo, o primeiro, é esse aqui embaixo dele, novamente está tudo nulo. Depois eu vou para a última linha: esse aqui é o termo, o próximo termo não nulo. E como não tem linha embaixo, não precisa, veja que ele está da forma escalonada. Aqui está um pouco apagado, mas ele também da forma, está da forma escalonada E esse aqui também, eu vou escrever na forma matricial 1, 1, 2, só estou pegando os coeficientes Menos 3 e 7 Aí aqui 0, 0, 5, 1 e 2 Também está da forma escalonada O primeiro termo aqui embaixo dele está tudo nulo E o próximo termo depois vai ser esse Veja que ele não precisa ser na sequência aqui, ele pode ter também é forma escalonada. A partir da forma escalonada, nós conseguimos chegar na solução de forma mais fácil. Veja que aqui eu tenho um sistema. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho solução depois. Aqui, ó. Resolução e classificação do sistema escalonado. Veja que o sistema escalonado, ele permite... Uh, a gente consegue resolver de forma mais fácil e, e nós vamos resolvendo ele de baixo para cima. Olha o seguinte. Eu... Como ele está da forma escalonada, veja que aqui seria 0x, 0x mais 0y mais z. Veja que eu completei ele. Porém, nós, por que nós começamos de baixo para cima? Porque aqui eu já tenho, quando ele é um sistema completo, de, por exemplo, 3 equações e 3 incógnitas, ele tem que ter o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas para conseguir ter todas as soluções. O, o termo mais de baixo já vai ser, veja que eu tenho já que z é igual a 5. Então, eu posso substituir em cima, aqui, e vai ficar assim, então, 2y menos 5 igual a 3. Então, veja que agora eu tenho solução aqui também, e chego à conclusão que y vale 4, tá? É só isolar aqui o termo, tá? Vai ficar 5 mais 3, 8, aí dividir por 2, 4. E aí, depois eu vou substituir, então, o z aqui em cima por 5, e o y que eu acabei de encontrar por 4. E a gente vai resolvendo de baixo para cima. E o x vai ter solução também, porque ele está. Então vai chegar na... chegamos a 1 meio, né? Então está aqui a solução. 1 meio, 4 e 5 é a solução desse sistema e ele é possível e determinado. O próximo exemplo, letra B. Eu tenho três incógnitas e duas equações. Eu não vou ter uma única, nunca vou ter uma única solução quando eu tiver isso. Mais incógnitas do que equações Mas a gente consegue fazer uma solução geral tá? Ele está escalonado, né, porque eu tenho ó, 0x mais 2y E ele está da forma escalonada Porém aqui embaixo eu não vou ter uma única incógnita sozinho né, Para já poder ir substituindo nas seguintes Mas o que, que a gente faz? Eu pego... Uh, eu nunca vou pegar esses, os primeiros termos aqui que começam, tá? Uh, tem um nomezinho específico esse aqui. Esses primeiros termos nós chamamos de pivô. Uh, agora não lembro o que, que é esse. Então eu pego um termo que não inicia nenhuma linha, tá? E vamos atribuir, chamar ele, supor que z, aqui nesse caso, vale um número real k qualquer. Eu vou escrever a minha resposta em função de k, tá? Então. Sendo K um número real, então uh, nós podemos escrever o seguinte, vamos substituir Z por K e tratar ele como se fosse um número real. Então a solução Z é igual a K e aqui isolando 2Y menos 6K igual a zero, vamos, vamos isolar o Y, ó, Y nesse caso é incógnita e K é um número real, então eu vou agrupar eles, ó. vai ficar Y igual a 3K, né? 2Y igual a 6K trazendo para cá, dividindo tudo por 2 Y igual a 3K então Y vale 3K vamos substituir em cima aqui K já está ok no lugar de Y vamos colocar 3K resolvendo, isolando X vamos chegar aqui X vale 4 menos 5K então essa é a resposta genérica digamos assim tá? a... Não está exposta em nenhum lugar aqui. Vamos escrever aqui em cima, ó. Uma, a solução genérica desse sistema vai ser, então, uh, x4 menos 5k, y vale 3k e z vale k. Então, para qualquer valor que eu substituir aqui, k, nesse caso foi substituído por menos 6, só para gerar uma solução, ó. Substituindo k por menos 6, eu vou obter essa solução aqui, 34 menos 18 menos 6. Poderia substituir qualquer número, por 1, então 4 menos 5 vezes 1, 3 vezes 1 e 1. Seria uma outra solução, por isso, sistema possível e indeterminado, possui infinitas soluções. Ah tá, está aqui, ficou aqui ó, a conclusão. Ah, nós chamamos isso de variável livre, tá? Agora aqui está escrito. Essa variável que não inicia nenhuma linha, nós chamamos de variável livre. Normalmente nós uh, usamos ela para atribuir essa letra K. Se tiver mais de uma variável livre, a resposta vai ficar mais ampla ainda, né? Mas nós não vamos avançar para isso, não se preocupem. Aqui, nesse caso, z era a única variável livre, mas poderiam ter mais. Lembrando que aqui a gente não vai, então, avançar tanto, tá? E aqui, esse outro sistema escalonado aqui, veja que ele não há valores uh, para z que satisfaçam essa equação. Eu tenho que 0z igual a 2, tá? Mas qual o número que eu substituo aqui por z que vai dar 2? Nenhum, não existe. Então, por isso... Nesse caso que já chegamos no sistema impossível, tá? certo? Como que funciona o processo de escalonamento então? Tá? O escalonamento, eu não vou entrar em muitos detalhes agora porque nós trabalhamos escalonamento de matrizes na aula passada Vou só mostrar rapidinho aqui como estruturar e começar o processo mas eu vou deixar nos slides aqui um passo a passo de como fazer o escalonamento de sistemas. É, o mesmo, é a mesma coisa que em matrizes. Eu gosto de fazer o seguinte. Aqui eu tenho um sistema de equações e eu vou traduzir isso, e vou escrever na forma matricial. É 3, 1 e 2. Em y, menos 1, 1 e 3. 1, menos 2 e menos 1. E aí depois aqui 5, 3 e 7. vejo que isso aqui está escrito na forma de matriz. Lembrando que a primeira coluna representa a variável x, a segunda, y e a terceira z. Tá? Então é uma matriz, ok? 3 por 4. Para que eu possa ter, te, para que ela esteja na forma escalonada na forma escada, ela tem que estar todos os elementos abaixo. Do, de cada pivô uh, tem, que ser, tem, tem, tem que ser nulos tá? então aí eu gosto de trabalhar dessa forma em forma de matriz porque eu acredito que seja mais simples do que estar tá reescrevendo as incógnitas junto depois eu coloco as incógnitas que forem necessárias tá? lembrando que a gente vai anulando eu pego, escolho o primeiro pivô aqui em cima e zero todos que estão abaixo dele, nesse caso o um, 1 e depois o do 2. Como que eu zeraria esse 1? Um? Eu vou multiplicar, eu vou somar a... a ele, eu vou somar a essa linha. Hum... Ah, uma possibilidade aqui, eu acho que interessante, que a gente pode poderia facilitar os cálculos, é trocar a primeira linha pela segunda. Tá? a gente pode trocar de linhas sem problema ia ficar assim então 1, um, 1, um, menos 2 e 3 3, uh, menos 1, um, 1 um, e 5 e aqui embaixo fica normal 2, 3, menos 1 um. é uma adaptação aqui que eu recomendaria para facilitar os cálculos a gente vai longe fazendo cálculos de, de escalonamento Ocupa várias folhas do caderno. Agora fica mais fácil eu usar esse 1 para zerar esse 3 e zerar o 2. Então eu posso, a, a linha 2, eu vou somar uh, o triplo negativo da linha 1, correto? Ó, a linha 3, a linha 2, aliás, é igual a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Ah, vou pegar a linha 1, multiplicar ela por menos 3, vai ficar menos 3, menos 3, 6 e menos 9. Né? Então somando essa linha aí vai ficar 0, aí aqui vai ficar menos 4, enfim, e aí eu acabo zerando aqui embaixo. Vou fazer um processo semelhante, aí aqui eu somo uh, o dobro uh, multiplicado por 2, uh, por menos 2, aliás, a primeira. Eu multiplico por menos 2 a primeira linha e aí somo aqui embaixo, vou anular também esse termo e assim por diante. Dá para revisar no vídeo passado o processo de escalonamento até que a gente vai chegar na forma de escada, tá? Eu tenho aqui bem um passo a passo como fazer, vocês podem acessar depois o material ensinando esse processo de escalonamento. Agora temos só um exercício resolvido para comentar aqui antes de encerrarmos, tá bom? Uh... Vamos lá, eu tenho esse sistema aqui. Tá? E aí, fazendo o escalonamento. Aqui eu vou tentar mostrar da forma com as equações. Eu tenho aqui vale 1, 4 e 4. Eu tenho que zerar esse 4x e zerar esse 4x também. Eu posso usar a mesma operação, já que tem o mesmo coeficiente, em ambos. Né? Eu vou somar a primeira equação. Olha aqui, a, olha a notação. Eu vou somar a essa linha. A primeira linha multiplicada por menos 4. Então, a primeira equação vai ficar, então, menos 4 mais 8y, menos 4z, menos 12, correto? Então, veja o seguinte, então, menos 4x mais 4x dá 0x. Menos uh, 6y mais 8y sobra 2y. 8z menos 4z, sobra 4z. E 16 menos, olha, menos o 12, sobra 4. Depois, na linha de baixo, a mesma coisa. Somando a essa equação, essa aqui, vai resultar y mais 2z igual a 3. vejo que está zerado tudo aqui embaixo. Agora, para facilitar, é bem válido eu dividir a, a linha... Onde está o pivô que me interessa Pelo próprio coeficiente O que acontece? Eu vou ficar com... Quando eu tenho ela valendo 1 Como é o caso agora aqui Fica muito mais fácil eu multiplicar por um termo Para poder chegar e fazer as operações seguintes Nesse caso agora tenho y, y Então multiplico por menos 1 E somo na de baixo Então vai ficar y menos y, 0 2e menos 2e, 0 E agora aqui 3 menos 2 1, um. aqui chegamos na forma escalonada Porém, nós chegamos numa inconsistência tá? Eu tenho 0 igual a 1, um, lembram? Quando eu anular esse último termo aqui, por exemplo, 0z A única forma desse sistema não ser impossível É que esse termo independente também teria que ser zero. Aí eu teria um sistema aqui ia ter infinitas soluções Tá bom? E aí então Concluímos aqui então o sistema, ele pode ser possível e determinado, possível e indeterminado e ou ele pode ser impossível quando ele não, quando é o caso do exemplo anterior, não tiver soluções, não tiver uma solução possível para o sistema.